Muito bem, meus amados, estamos aqui na lição 13. O plano divino prevalecerá. É a última lição do nosso trimestre. Muito obrigado a você e parabéns por estar aí perseverando na nossa lição. Textual O Nome da Cidade, desde aquele dia será: O Senhor está ali. Ezequiel 48, 35. A verdade aplicada, o perfeito e maravilhoso plano divino para o seu povo será cumprido pois o Senhor é o Todo-Poderoso. Três objetivos, mostrar as tentativas de destruir o povo de Deus, ressaltar acerca do plano divino e a escatologia e ensinar sobre a cidade, o Senhor está ali. Texto de referência, Apocalipse 21, versículos 3, 27, capítulo 22 e o versículo 14. A introdução diz, encerrando o estudo do livro de Ezequiel, veremos que o plano de Deus prevalecerá, tá? Então, quando nós vemos toda essa a questão, tá, é, Ezequiel, questão histórica, todo esse processo, percebemos tá, que o plano de Deus está sempre prevalecido, tá? nada interfere nos planos de Deus. Nós temos no tópico 1, um, três subtópicos, o primeiro tópico, o tópico é tentativas de destruir o povo de Deus e o primeiro subtópico, a insistência maligna de destruir, a profecia contra Gog e Deus será glorificado. Os capítulos 38 e 39 de Ezequiel registram um conjunto de nações que invadirá a terra de Israel. Tá. É, agora aqui fica em Ezequiel 38, 11 e 12, fica uma coisa bem clara, Deus já conhece os planos do inimigo, tá? Isso é muito importante, meu irmão, minha irmã, tá? Aí, é, que mesmo que o inimigo já tinha planos, tá? É, contra o seu povo, Deus já conhece os planos do inimigo, ou seja, ele pode tranquilamente interferir e fazer com que todas essas coisas contribuam para o bem daqueles que que amam a Deus. Então, você, meu amado irmão, minha irmã, tá? Fique tranquilo, tá? Ah, o inimigo sabe, né? Tem algumas pessoas que tem medo do inimigo, diz assim, ah, eu não vou nem orar em voz alta, porque o inimigo vai ouvir, tá? Meu irmão, minha irmã, fique tranquilo, tá? Que o inimigo, tá? Está debaixo do governo do nosso Deus, tá? Ele não pode ir além daquilo que o nosso Deus determina. Ou permite, né? A insistência maligna de destruir. O povo de Deus deve perseverar confiante no Senhor, sabendo que as intenções malignas não prevalecerão contra os planos de Deus, que sempre triunfarão. Tá? Então, os planos de Deus sempre tá? triunfam, sempre prevalecem. Tá? O inimigo pode tentar interferir de várias formas, né? mas se ah, o povo de Deus está se mantendo na sua posição, tá? independente das circunstâncias externas, tá? Deus age. Deus se refere como já anunciado profeticamente no passado. Olha só, quando o inimigo vem, né? Deus diz assim, ó, oh, eu já falei isso, tá? Eu já sabia lá no passado, eu já disse, né? Então, eh é, como Deus é onisciente, ou seja, Deus conhece o passado, presente e futuro, tá? Isso é uma vantagem para você que é povo de Deus, tá? Porque o inimigo não pode surpreender Deus, tá? nem você, tá? em relação a se realizar o plano de Deus na tua vida. tá? Por mais que, às vezes, tá? o inimigo interfere, ou Deus permite essa interferência, tá? às vezes tem um propósito na nossa vida, tá? mas ele não poderá é, destruir tá? É, simplesmente esse plano. Profecias contra Gog. Nós vemos três pontos, a invasão acelerada no fim dos anos, os motivos da invasão visam as riquezas, três, não confundir a batalha de Gog, né, que é, é literal, e antes do milênio, com um o descrito como Gog, que é uma linguagem figurada em Apocalipse 20. Deixa eu até esclarecer um pouquinho. Tá? Quando falamos da profecia contra Gog, nós estamos falando de uma invasão que dará no fim dos tempos, tá? É, dentro do Apocalipse, nos mostra né, que há várias nações que se reúnem, querem invadir Israel. Tá? Qual o motivo? O motivo da invasão visa as riquezas, tá? a terra em si, com suas riquezas. Tá? É, esta guerra será antes do milênio, tá? é no início, praticamente, da grande tribulação, tá? antes do milênio. Então, por isso, aqui é uma guerra literal, são nações literalmente tá, que estão vindo é, contra Israel, tá, chamado Gog Magog. Tá, isso é uma, a, um nome mesmo da região. Tá? Agora, no final, em Apocalipse 20, versículo 7 ao 10, apesar de se citar o nome Gog Magog, você vê que é uma linguagem figurada. Porque as nações tá, do início, antes do milênio, foram destruídas, foram derrotadas. É, então, isso fica bem claro, tá? Que é, é, um é antes, o outro é depois. Deus será glorificado. É relevante o fato de ser recorrente expressões que apontam para a glória de Deus e o Senhor re ser reconhecido entre as nações. Tá? Interessante é que, por mais que o inimigo prevaleça, prevaleça entre aspas, tá? Ele não chega, tá? No resultado que ele quer. Deus é reconhecido entre as nações. Também vemos que as nações conhecerão mais acerca do plano de Deus para o seu povo, tá? Em tudo isso que acontece, tá? as nações vão perceber, tá? Que Deus sempre teve um plano para o seu povo e esse plano prevalece. O plano divino e a escatologia, Tempos de desinteresse e descrença, Jesus Cristo ensina sobre os últimos dias e a bem-aventurada esperança da igreja. O livro do profeta Ezequiel nos faz entender que o plano divino para o seu povo vai além daquele momento de cativeiro e disciplina. Tá? Isso é muito importante nós segurarmos, tá? está dizendo que a questão não é o momento que você está vivenciando. Tá? estão no cativeiro, estão tendo uh, dificuldades, estão tendo momentos desafiadores, né? estão tendo incômodos dentro desse processo, tá? Mas vai passar, tá? Tudo passa, porque esse processo é disciplinar. Ou seja, uh, a questão não é simplesmente esse momento, mas o resultado que vai ter, tá? O que tem na frente, o plano de Deus para frente, tá? É grandes coisas para o seu povo. Então, a disciplina é momentânea, o resultado é permanente. O tempo de desinteresse e descrença. Há aqueles que escarnezem, zombam, são indiferentes e até já não creem mais quando a mensagem se refere à vinda do Senhor e acontecimentos futuros. Né? Então, assim, a, às vezes as circunstâncias externas nos desviam tanto a atenção, né? que, de repente, nós não estamos mais é, dando a prioridade para aquilo que deve ser prioritário. Tá? E aí, se enfatiza o quê? É a tendência para dar prioridade às coisas passageiras e não as permanentes. Tá? Passageiro é tudo que é, é concreto. Tá? Tudo que é concreto é passageiro. Tá? Então, nós temos a nossa lição, né? abençoada a lição, mas já passou, tá vendo? Essa revista é muito boa, né? Só que o tempo acaba, né? Ou a traça, a roi, né? Ou até eu posso perder ou o ladrão roubar. Ou seja, tudo que é material passa, tá? Tudo que é material passa. Agora, é, o que não passa é o invisível, tá? Ou seja, aquilo que vai além do concreto. Existe alegrias, prazeres, tá? Que vai além, tá? Dos decílios naturais. Então, então, um nível superior, né? Ou seja, é um, existe um prazer, por exemplo, tá? É de você viver a tua missão como cristão, né? De você cumprir a tua missão como cristão, que é a evangelização, tá? Abençoar pessoas com a palavra. Então, isso perdura, tá? Se você ganha alguém para Cristo, isso vai perdurar até a morte Quando você chegar no céu, vai ter prêmio por causa disso. Tá? Então, isso é um um valor, tá, Que vai além do natural, tá? Então, quando nós pensamos na vinda de Jesus, está falando de coisas além da morte. É, Jesus Cristo ensinou sobre os últimos dias. O próprio senhor Jesus se ocupou em proferir mensagens acerca dos últimos dias e devemos prestar mais atenção ao conteúdo escatológico das escrituras. Então Jesus nos deixa claro, olhai né, para a figueira. Né? Quando você olha para a figueira, o que, o que que você vê? Veja algo bem natural e simples, tá? É, quando nós estamos vendo uma uma figueira que está começando a florescer, nós sabemos que a primavera está próxima. Né? Ou a primavera vem, né? Onde nós vamos colher frutos? Tá? Ou seja, tem um tempo que está se cumprindo. Então a, a, essa parábola é simples e objetiva, Deus está dizendo, tá? Cristo está dizendo, olha para tudo que eu falei e veja se está se cumprindo, tá? E pronto, tá? Isso mostra, tá? assim como quando uma figueira está começando a florescer e dá fruto, mostra que está próximo, né? A primavera, verão, tá? Mesma coisa, Acontecem esses fatores que eu estou falando, guerras, famosos de guerras, vai aumentar a frequência, saiba que o tempo do fim está próximo, tá? É simples e objetivo. A bem-aventurada esperança da igreja. O livro de Ezequiel está repleto de mensagens de esperança ao, ao cativo. Também somos ressortados a aguardarmos a bem-aventurada esperança e, esperan e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso senhor Jesus Cristo, tá? Então, assim como o povo de Ezequiel, que estava no cativeiro, sofrendo, tá? Eh é, eles, né? tem esperança de voltar para a terra de Canaã, nós também temos a nossa esperança que Cristo vai voltar e nós iremos morar com ele nos ares, no céu, né? Para sempre, tá? O senhor está ali, quem vencer, santificação, é viver de acordo com a palavra de Deus. Veremos as condições para no porvir estarmos habitando com Deus na Santa Cidade, Então, é como se dissesse assim, você vai morar lá, só que tem que se encaixar, né? Nessas diretrizes, tá? Nessas condições. Quem vencer? Apocalipse 21:7 disse, quem vencer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Há é um relacionamento familiar, tá? E como prêmio, um relacionamento íntimo com Deus, tá? Só que quem vencer, tá? tanto o povo dos tempos de Ezequiel, que estão vivenciando invasão e cativeiro, como a igreja atual, tá? Para a igreja atual, os vencedores são os que se arrependem e se submetem à disciplina do Senhor, tá? Ou seja, vencer a si mesmos. Então, a nossa luta não é contra a carne, como disse a, a palavra, não é contra os fatores externos naturais, tá? não é contra as pessoas. Tá? O problema não são as pessoas, o problema não é meio ambiente onde estamos, o problema é aqui, tá? O problema é, é, é, o, é o que é desafiador, né? É vencer a nós mesmos dos desíduos naturais e não se deixar influenciar né? pelos fatores externos que é inimigo às vezes é, nos Uh, oferece, vamos dizer assim, tá? Mas aqui está a decisão, tá? Então, vencer a si mesmo, tá? É a questão aqui, quem vencer, quem vencer a si mesmo, tá? Santificação, antes da revelação sobre a restauração do templo e a nova cidade, primeiro, o senhor fala sobre a obra da purificação. Então, temos a responsabilidade no processo da purificação, tá? Então, Deus tem planos, Deus mostra Deus vai mostrar que vai restaurar o tempo, vai restaurar a cidade, só que disse assim, ó, vamos começar pelo início, né? Vamos é, se preparar tá? para vocês desfrutarem o melhor da vida. E aí, em 2 Coríntios 71 nos disse, Ora, amados, pois que temos tais promessas, ou seja, não, não se espera grandes bens de Deus no céu, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus, tá? Quando eu disse assim, purifiquemo-nos, então está dizendo o quê? Eu tenho que fazer meu papel, a purificação Deus não vai fazer por mim, tá? O, o progresso, o processo, não. A, temos três etapas da santificação, tá? Santificação inicial, né? progressiva e final. Santificação inicial é quando você aceita Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Mas a partir daí, é teu papel, é meu papel, é isso individual, purifiquemos, se refere a esse tipo, tá? Que é a santificação progressiva. A cada dia, eu tenho que fazer meu papel para me manter puro e me purificar sempre um pouco mais. De toda imundícia, da carne e do espírito, ou seja, das questões naturais, Tá? e das questões uh, concretas e das questões não concretas quando fala espírito se refere a todo o processo invisível tá seja mente emoção tá relação com Deus todo esse processo tá? não interprete espírito só como aquela parte separada né espiritual e corpo tá aqui está referindo da natureza né material e da natureza invisível tá esses são aqui os dois pontos Viver de acordo com a palavra de Deus. Não foi, foi por, não foi por falta de aviso que o povo de Israel foi levado cativo e o templo destruído. Para habitar na cidade, o Senhor está ali, é preciso estar atento à palavra de Deus, guardá-la e viver de acordo, pois nela encontramos a revelação da vontade de Deus. Né? Então, é interessante aqui quando nós é, observamos tá, que o Senhor tá, ele quer... Né, é, nos dar o melhor, tá? Nos avisa, nos mostra, nos informa tá? o que acontece quando as pessoas se voltam para os seus ídolos, né? E qual é o resultado? Aí, então, é, eu preciso, né? É uma decisão, tá? Eu estar prestando atenção na palavra, guardar ela e encontrar a revelação da vontade de Deus. Amém? Muito bem, concluímos, mostramos as tentativas de destruir o povo de Deus, ressaltamos a cerca do plano divino e a escatologia, e ensinamos sobre a cidade, o Senhor está ali. Muito obrigado, meu amado, por ter participado, uma boa Ebede, tá? e próximo trimestre estamos juntos. Deus vos abençoe, a paz do Senhor Jesus.